Tudo de bom pra você, muito boa noite, fã de esporte, e que prazer estar com todos vocês, milhões e milhões apaixonados por futebol, por Libertadores da América, é noite de Copa, é noite de Flamengo, recebendo União Lacaleira no Maracanã. Clima chuvoso no Rio de Janeiro, temperatura de 22 graus, um mosaico lindíssimo. Vamos, Flamengo, ali com símbolos da cidade do Rio de Janeiro e a taça da Libertadores da América, que é a grande obsessão de todos. E a nação rubro-negra sonha com o tricampeonato da Libertadores. E começou o jogo! Eu te amo, futebol! Bruno Henrique está ali no meio, recebeu na entrada da área, bateu, Bruno Henrique, soltou o goleiro, Cima! ele vai tentar, a arrancada, fez o passe na frente, Everton Ribeiro, Isla na linha de fundo, chegou bem, para trás de primeira, chegou batendo o Diego, e mandando para fora, a bola na direita para o Ramírez, Ramírez faz o cruzamento, Bruno Viana sobe bem, sobe firme, Gerson não tira, olha o Viltes dentro da área, ele é perigoso, emendada pro gol, a bola explodiu na defesa. Bruno Henrique, olha o Flamengo chegando, Bruno Henrique tentou meter na área, sobrou, é para o Gerson, um chapéu, domina, chuta e a bola vai embora pela linha de fundo. No centésimo jogo dele, Isla, Gabriel Barbosa, chute veio em cima do goleiro. Vamos ver se ele vai aprontar alguma aí no jogo. Arrascaeta, bom passe para o Gerson. Para o Arrascaeta de primeira, Gabi, gol! Faz barulho na rubro-negra! Gol! Pelos poderes rubro negros de Gabigol Rascaeta, Bruno Henrique Gabigol, o trio histórico no ataque tá fácil, a Rascaeta chutou é um deboche, é gol faz barulho na ação gol Arrascaeta Arrascaeta no meio, recebeu o Arrasca driblou pro Bruno Henrique vem mais um, deixou no chão Gerson vai fazer, tocou é gol, mas não vale o Arrascaeta deixou o Bruno Henrique na cara do gol para fazer o terceiro e lá vem o Arrascaeta, que bola pro Gerson pro Gabigol, que isso tentou um chapéu no goleiro aí humilhar demais né não faz isso que o rapaz tem família. É isso aí, eu te amo, futebol. Sou louco por ti, Libertadores. Começa o segundo tempo. Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, livre. Ele depois jogará no Maracanã contra a LDU e fechará no Maracanã contra o Vélez. E olha a bola longa, Sais, na cara do gol, bateu, é gol. Gol! de Ola Calera Sainz vai voltar a fazer gol de falta a bateu e quase fez Quase o Arrasca com Ferreira, Independente, Del Vale com o Prieto E o goleirão, eu não acredito Arrascaeta, Bruno Henrique Sobe, Martim tira, Arrascaeta Emenda, sobra, Gabigol Bate, plance, meteu a bola pro Gabigol Na correria, o goleiro tava Ah, Gabigol Bruno Henrique, o Flamengo tem a chance Para definir o jogo, Bruno Henrique Gabriel Barbosa, é gol Faz barulho na ação Hoje tem Gol Gol Pelos poderes rubro-negros de Gabigol Inversão, Pedro, Pedro, Pedro Limpou, olha o golaço para tudo, Pedro Faz barulho na ação Gol Respeitar, não adianta se queixar.